Agora sim, segunda-feira e vamos dar uma olhada no Bitcoin e mercados. Não se esqueça, se você gosta dos conteúdos do canal, deixa o like para apoiar, é extremamente importante. Se inscreve se você não está inscrito e participe também do grupo Telegram. É todos os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Então vamos lá, pessoal. A semana vai ser quente aqui, tá? Muita coisa acontecendo. Vou falar aqui sobre as sp 500 o índice do dólar também, que é importante a gente ficar atento. Eu acho que vai ser uma semana potencialmente de... A reversão aí para o SP500, tá? aí para o index do dólar também. Vou mostrar para vocês por que eu acredito nisso, né? E é perigoso, porque o Bitcoin está numa região aqui também, agora perdendo a região dos 16 mil dólares, né? Mas eu ainda confi, continuo confiante aqui no curto prazo, que vai ser um pouco difícil ainda a gente perder essa zona aqui dos 15.400, tá, pessoal? Porque é uma região que a gente tem muito volume aqui para o Bitcoin, tá? Então, para a gente perder isso aqui, realmente vai ter que ser uma semana bem complicada, muita coisa... Vai ter que acontecer para a gente perder essa, essa, essa região aqui, tá bom? Então, esse é o ponto uh, que eu quero focar aqui no vídeo de hoje. Lembrando aqui o semanal, a gente tem uma divergência bullish ainda, tá pessoal? Então, esse aqui é o tempo gráfico semanal, eu comentei para vocês também, inclusive, na última análise sobre isso. Então, temos essa divergência bullish aqui, tá? E também, deixa eu mostrar aqui em tempos gráficos menores, que eu acredito que essa zona aqui, ó, essa região uh, verde, ó, se é que aparecer aqui agora, é uma zona, na minha opinião, que a gente pode sim uh, buscar. Né, buscar compras aqui para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, a gente tá entrando numa zona aqui de compra na minha opinião, tá? Então, eu acredito que essa zona aqui dos, dos 15.400 vai ser difícil a gente perder, ou seja, fechar candle aqui, tá abaixo o candle de 4 horas aqui abaixo é dessa região tá? Acho que vai ser bem difícil mesmo. Vou até subir aqui essa essa meu essa minha, meu meu meu retângulo aqui para essa zona. Então estamos entrando numa zona de compra que eu acredito para o Bitcoin. Idealmente é bom a gente buscar aqui divergência, tá? Numa hora, divergência bullish no RSI, de uma hora aqui para o Bitcoin, para a gente poder avaliar de ir buscar compras, tá, pessoal? Mas só para mostrar para vocês aqui agora, eu vou comentar também os pools de criação daqui a pouquinho da, da HighBlock, tá? Mas, na minha opinião, a gente buscou bastante aqui liquidez nessa zona aqui, tá? Fechamos bastante liquidez nessa região aqui, a gente pode dar uma olhadinha. Uh, vou, vou passar daqui a pouquinho para vocês sobre isso, tá bom? E qual foi o motivo aqui que o Bitcoin então corrigiu, né, pessoal? Sexta-feira eu fiz a. Eu fiz até uma... um short aqui no, no YouTube, tá? E vou pre... pretendo fazer mais shorts também aqui no YouTube para atualizar vocês das coisas. Porque aqui, ó, a gente tinha 4 horas, também numa hora, uma divergência bearish escondida, né? Então, quem assistiu o short de YouTube... do YouTube sexta-feira à noite, né, eu postei porque estava realmente perigoso. Aqui a gente viu, então, o price action fazendo aqui, ó, topos descendentes. ó. Vou até botar outra cor para a gente poder ver melhor aqui. Vou botar um amarelo. Então, o Price Action fazendo aqui topos descendentes, enquanto o RSI fazendo topos ascendentes aqui. Ó, tá? Isso aqui é uma divergência clara é, bearish aqui escondida, tá? Tem, inclusive, eu sempre mostro pra vocês essa imagem aqui, ó. Tá essa imagenzinha aqui mostrando. Tá? Cadê essa divergência bearish escondida? Essa aqui, ó. tá? Essa aqui acontecendo. Isso aconteceu também no tempo gráfico de uma hora aqui, tá? Vou mostrar pra vocês também. Então a gente viu aqui o, o Bitcoin não tendo força. Inclusive, no, no short sexta-feira eu comentei, pessoal, o Bitcoin tem uma hora para conseguir romper essa zona aqui. Ele não conseguiu ter força para romper. Então, aqui de novo a divergência ocorrendo aí, tá? Deixa eu achar aqui exatamente onde é que foi. Uh, cadê essa divergência aqui no mora Aqui, ó. Então, a gente tem aqui ó, o price action caindo, né? Nessas regiões. Quanto a gente faz aqui então o RSI subindo aqui fazendo topos ascendentes tá então é uma divergência escondida bearish que com isso o Bitcoin não teve força para poder fechar subir aqui tá então na sexta-feira eu fiz um vídeo aqui no canal esse short avisando que essa região é perigosa e valeria a pena ali uh, né, reduzir um pouco o risco quem quem tá com longs aí foi exatamente o que eu fiz porque quando a gente começou a fechar esse candle aqui pessoal acho que a coisa ficou bastante perigosa e com essas divergências né então o Bitcoin não teve força para para para subir e agora tá aqui buscando, né? Foi buscar a liquidez nessas zonas aqui, porque provavelmente muita gente deve ter uh, se posicionado aí também, né? Estão se posicionando nesse momento, tá bem perigoso, tá? Acredito que o Bitcoin pode dar uma escorregada aqui para dentro dessa, desse retângulo aqui agora, porque tem muita gente entrando aqui agora em longs, né, pessoal? vou te passar no TRD e mostrar para vocês também aqui, ó. Aqui no TRD a gente pode ver do pro Bitcoin o long shortwave subindo aqui nesse momento, muita gente se fazendo longs aqui porque o open interest está subindo também tá isso aqui é um sinal de risco aqui para o curto prazo para o Bitcoin tá então acho que agora é ficar de olho aqui nas liquidações e também vendas a mercado a gente tá vendo vendo a mercado aqui agora para o Bitcoin acontecer tá e também liquidações já tivemos boas liquidações aqui nessas regiões aqui abaixo né aqui abaixo nessa zona aqui próxima dos 19.900 dólares né Tivemos excelentes liquidações aqui e também, se a gente vê aqui, ó, é, vê aqui pelo, pelo, pelo High Block, pessoal, no curto prazo, a gente pode ver que a gente buscou liquidez nessa zoninha aqui embaixo, tá? Então, rapamos a liquidez aqui, então, Aqui já é uma zona que eu acredito que vale sim a pena, né, quem, quem não tá posicionado em long, fazer uma compra aqui pelo menos no curto prazo, tá, mas tem que botar o stop ali abaixo lá dos 15.400, na minha opinião, porque é sempre arriscado, tá, pessoal. Então, olhando aqui os 7 dias também a gente pode ver que tá formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 17.200 dólares. Tá, mas estamos formando aos pouquinhos aqui liquidez abaixo aqui dos 15 mil dólares também lá nos 13.300 então o meu plano do Bitcoin que agora com certeza é, eu estou uh, olhando o médio prazo aqui tá, eu, o médio prazo eu estou é, bearish com Bitcoin tá, acredito que a gente vai sim buscar essa zona aqui uh, muito prov mais provável a gente buscar a zona aqui dos 13 mil Dólares tá do que a região lá dos 21 mil dólares tá pessoal então tô de olho aqui né Mais para buscar shorts para o Bitcoin só que para buscar shorts é preciso ver o preço o preço subindo e liquidando mais gente acima estopando né e fazer as pessoas comprarem a mercado aí o Bitcoin tá isso eu não tô vendo acontecer que agora ainda então no curto prazo no curto prazo eu estou bullish com o Bitcoin e para mim essa é uma oportunidade de a gente sim se posicionar aí tá apesar dos indicadores aí estarem uh, sentimentos estarem ruins aí que agora no curto prazo eu acho que vai ser difícil a gente perder a zona dos 15.400 dólares tá galera então é, basicamente, isso aqui, essa zona é uma zona de compra para mim aqui agora, tá? Acho que já é interessante já se posicionar aos pouquinhos, tá? mas a gente pode sim cair um pouco mais aqui para pegar liquidez nessa zona inclusive estopar a galera que tá posicionada aqui que fez compras aqui nessa região tá então eu acredito que é a chance maior da gente inclusive estopar aqui essa, essa galera aqui depois o preço voltar a subir né caso informe aqui uma divergência uma divergência aqui também uh, Bullish numa hora tá pessoal então para o Bitcoin que agora na minha opinião o que vai acontecer é a lateralização tá pessoal Esse Triângulo para mim não significa nada tá eu acho que vai ser um triângulo uh, o pessoal fala triângulo tem triângulo rompeu para baixo enfim Caras, eu pra mim, você pode até desenhar esse triângulo assim, se você quiser, ó, tá? Tem como você desenhar assim também, um triângulo. Tá, pra mim, esse triângulo aqui não significa muita coisa. Pra mim, eu tô, a, a, tô analisando pro Bitcoin aqui um período de lateralização, tá? É o que eu tô, é o que eu tô olhando aqui agora. Possivelmente vai fazer isso aqui. Uh, obviamente, a semana vai ser bem conturbada, tá, pessoal? Tem que tomar, tem que ter, levar em consideração isso aí. E o Bitcoin vai precisar, na minha opinião, dar uma descorrelacionada um pouco aí, tá? Vai ser bem complicado mesmo aí, porque. Uh, eu acredito que olhando aqui a, a SP500 e o, e o do dólar parece que a gente tem potencialmente aqui uma reversão ocorrendo, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora. Primeiro vou começar pela SP500 aqui, ó. A gente já tá numa região aqui que eu considero dessa pernada toda aqui, ó. somente mentinho que eu tenho que entender a porta aqui pelo jeito. Chegou aqui a minha teleentrega, né? Eu tive que pegar aqui o almoço. <risos> então vamos lá, galera. Falando aqui da SP500 aqui agora, só garantir que tá tudo gravando certinho aqui. 100 por cento então galera vamos lá esse pequeno que eu quero dizer para vocês a gente pode aqui agora montar uma região Esse candle aqui já para mim foi bem perigoso aqui ó no, no, no semanal tá pra mim mostra que grande chance é que esse pequeno aqui a partir desse momento já buscar uma reversão tá toda essa subida que a gente teve aqui ó se a gente puxar desse topinho aqui até o fundo ó essa região de 618 que esse pequenos foi testar tá então já é um momento que a gente pode ficar atento aqui e é um momento preocupante aqui, tá pessoal? Então para mim mostra que a gente pode ter sim já uh, entregado toda a subida aqui dessa divergência bullish do semanal, comentei para vocês também dessa divergência acontecendo para SP500 aqui, tá? Então já, já entregou, na minha opinião, né, praticamente essa, essa subida, tá? E testamos a região de 68 e é o momento de aí que a gente pode agora que voltar a escorregar com SP500, tá bom? Caso a gente tiver mais força aqui, pessoal, acho que vai ser bem difícil a sp passar dessa zona aqui dos 4.200 pontos aqui, tá? Acho que... Eu acho que é bem pouco provável. Os Estados Unidos estão tá entrando num cenário de recessão. Já está numa recessão, na minha opinião. Tá? Então, acho que vai ser bem difícil a sp aqui agora voltar a subir, tá, galera? Eu estou mais, realmente, de olho para mais quedas para esse p 500 olhando, olhando aqui o índice do dólar, só comentar para vocês aqui rapidamente, também nós temos uma divergência bullish aqui no índice do dólar. Então, passando aqui para o DXY... Fica aí também quem tá, quem tá sobre FTX, pessoal, vou comentar para vocês também mais aqui uh, sobre FTX no final do vídeo, tá, então fica aí para não perder. Então aqui, ó, no DXY a gente tem aqui, olhando no semanal, pessoal, também temos uma divergência bullish aqui no semanal, tá, olhando aqui, fazendo price action topos ascendentes, enquanto aqui no RSI fazendo topos descendentes, uma divergência bullish aqui, escondida, para o DXY, então, provavelmente a partir desse momento aqui a gente vai voltar é, a subir aqui com o DXY. Tá, então, para mim é o um momento que vai ser semana, uma semana bearish para os mercados aí de risco, SP500 e para o Bitcoin também. Tá, então o Bitcoin vai ter que precisar de muita força mesmo tá, para não perder essa zona aí dos, dos 15.400. Mas conforme eu falei para vocês que esse volume aqui é um volume importante, tá, é um volume extremamente importante. Eu acho que, se a gente puxar aqui o gráfico semanal, a gente vai ver isso aqui acontecendo. Olha só a quantidade de volume aqui, pessoal. isso tá? Eu estou olhando a Binance aqui, tá? É muito volume nessas regiões aí. tá Então para mim isso aqui é um volume que vai ser difícil a gente perder essa zona dos 15.400 dólares, tá? É, obviamente, pessoal, tem que pensar que é fechamento de candle, a gente pode beliscar ali embaixo, até fazer armadilhas, então tem que botar um stop quem quiser fazer compra nessa zona, tem que botar um stop um pouco mais afastado aí, tá? Eu diria cento aí, 1% para que a gente pode ter algumas armadilhas aí para buscar liquidez, tá? Que pode acontecer. Mas voltando aqui então a falar sobre o um os indicadores aqui da High Block, né? Aqui no curto prazo, pessoal, a gente tem aqui, ó, potencialmente, olhando aqui no curto prazo, a gente tem liquidez acima, tá? Então, pra mim, ó, essa zona aqui dos... Olha só, zona aqui dos, dos 15.400 para baixo, tem que botar o stop abaixo disso, porque a gente tem liquidez aqui também aqui no curto prazo, tá? Então, o stop para compra tem que estar tá abaixo dos 15.400 e idealmente um, dando aí 1% de margem, tá? É, na minha opinião. Aqui no então para cima a gente tem mais liquidez aqui na região dos 16.500 dólares, 16.600 quase aqui, tá? É um ponto importante, inclusive aqui, ó, identifiquei aqui na, pro, pro Bitcoin, se a gente olhar aqui aí, a, a CME, pessoal, a gente tem um gap formado aqui na CME, tá? Reparem, toda segunda-feira dê uma olhadinha no, na CME, que a gente tem um gap formado aqui, Vamos puxar o 4 horas, tá? Temos um gap formado, deixa eu ver aqui, aqui, ó. Temos um gap formado até essa região dos 16.500 dólares aqui para a CME. Até puxar o indicador de gap aqui, se mostra? Uh, peraí, peraí. Tá aqui, ó. Tem um gapzinho formado aqui para a CME nessa região. Tá? Então, possivelmente vai fechar esse gap aqui nessa zona até aqui, a zona dos 16.000 e... Uh, aqui na verdade, esse gap aqui ó até a região dos 16.500 dólares 16.600 dólares temos um gap para a SME e também temos liquidez aqui no curto prazo até a região dos 16.600, então eu acho que o Bitcoin vai bater nos 16.600 de qualquer forma aqui, tá pessoal? Em uh, algum momento então pode ser uma zona para a gente avaliar de Uh, né? uh, ou a gente abrir a posição de short, quem está tá bearish, com o Bitcoin pode abrir short aqui nessa região, tá? Ou então realizar longs aí, pelo menos uma parcial para cobrir stop, eu acho que é uma boa estratégia. Tá? Pensando... Lembrando vocês aqui, pessoal, isso aqui não é dica de abrir long ou short, tá? Isso aqui são zonas para a gente poder realizar a operação, tá? Ou abrir a operação ou realizar parte da operação. É assim que eu uso essas zonas aqui de pontos de liquidação da high block aí, tá? Então, no curto prazo, a gente pegou aqui, nos 7 dias, a gente pegou liquidez, bastante liquidez nessa zona. Eu acredito que a gente vai buscar liquidez aqui nessa região Próximos 17 mil dólares aqui, pessoal Antes de qualquer movimento aí tá? Acho que é bem possível disso acontecer e antes do dia 23, a gente não tem muita coisa, não, tá? Antes de falar aqui do calendário econômico, vou comentar para vocês também que o Kings Fisher, aqui, ó, olhando os pools de liquidação do Kings Fisher, rapidamente fazer um update para vocês. Aqui no curto prazo também temos liquidez até a região 16.600 dólares, muita liquidez. Então, pessoal, tá muito indicador apontando essa região 16.600, tá? Então, eu acho que sim, é uma oportunidade de a gente buscar, aí, pelo menos fazer um scalp aqui para o Bitcoin. Então, tá? acho que grande chance aí de a gente buscar essa zona muito rapidamente. Tá, e estamos formando liquidez mais acima até a região aí próxima dos 20.300 aqui, tá? Acho que é um ponto interessante, mas eu acho difícil o Bitcoin passar aqui dos 19, tá, galera? Vai ser, vai ser bem difícil o Bitcoin passar dos 19 mil dólares, tá? Eu acho que vai ter que ter uma coisa, muita força no mercado para acontecer isso. A região que eu estou interessado em, em começar a short o Bitcoin é a região dos 18, aí, começar a shortar um pouco mais pesado, os 8.300 para cima, tá? E eu vou atualizando vocês ao longo dos vídeos aqui, tá? Mas por enquanto, no curto prazo... É, para mim, isso é uma busca de liquidez sobre Bitcoin que está que sendo feita para a gente buscar regiões mais acima, tá? É, é o que eu é estou acreditando. Contudo, tem que levar em consideração que os mercados aí pode estar no momento de, uh, de inflexão, tá? Conforme eu comentei para vocês aqui na análise do vídeo de hoje também. E também, pessoal, a semana que a gente vai ter, ó, no dia 23 aqui, ó, olhando o calendário econômico da investing.com, a gente vai ter aqui algumas coisas importantes acontecendo, tá? Aqui, por exemplo, ó, pedidos iniciais de seguro desemprego. Também tem outras coisas aqui rolando, aqui indicadores, eu vou atualizando vocês também aqui, pedidos de, de, de, de, de, de, de, de venas de casas aqui também, tá? são indicadores importantes uh, que a gente vai ter, aqui também vai ter a ata, a ata do FONC também, tá? vai ser um ponto importante, Então, dia 23 vai ser um ponto decisivo, aí vai ser um dia decisivo na minha opinião aí para essa semana, tá? mas a semana começa a bearish para os mercados na minha opinião, tá? então as coisas não estão uh, nada boas, aí o Bitcoin vai precisar de muita força, então para mim quem tá aí no long, acho que é uma região de realizar essa, essa faixa dos 16.600 aí, é um ponto para realizar aí longs, tá? Tomar cuidado. E quem quiser shortar, pode ser um ponto de abertar, abrir shorts, mas, na minha opinião, a gente tá num ponto muito baixo aqui, tá? Muito baixo mesmo para buscar, é, buscar os shorts para o Bitcoin, pessoal. Não é uma região que eu gosto de shortar Bitcoin, não, tá? Conforme vocês já sabem aqui, conhecem meu trabalho, meu, meu, minhas análises, eu gosto de shortar Bitcoin em regiões mais acima, tá bom? Então tome cuidado para não ser pego aí, tá? acabar shortando Bitcoin no pior momento aqui, ó. Essa região é uma região que é compra, a gente está vendo aqui, de novo, esses, esses, esses, essas sombras ocorrendo aqui mostram para mim que é uma região de interesse de compra do mercado, tá bom? Então... No mais é isso, pessoal. Hoje à tarde, às três da tarde, estarei aqui no canal da InfoMoney, aqui quem está falando, quem quer saber mais da FTX, eu vou dar uma entrevista para a InfoMania falando sobre a FTX. aí. Tá? Aconselho vocês todos a acompanharem, quem está querendo saber mais do mercado, o que pode acontecer, porque isso vai impactar muito aí o mercado de criptomoedas Principalmente o Bitcoin, Eu vou comentar sobre tudo isso na live aqui, vai ser ao vivo, tá? Às três horas no canal do Feman. Então participem todos, a gente se vê então muito em breve. Não se esqueça de deixar aquele like para apoiar aqui os vídeos do canal. Se inscreve se você não está inscrito e a gente se vê em breve. Um abraço.